Pessoal, a reunião está encerrada lá na SESP lá Infelizmente não houve progresso nenhum Propôs que a gente faça, mais uma nova assembleia para quarta-feira Para dar tempo da gente se organizar aqui, principalmente no interior Para os delegados sindicais conseguirem organizar o pessoal para fazer a reunião na quarta-feira Para que nós possamos decidir com o que nós vamos fazer daqui para frente Com todo conhecimento de todo mundo, aí tem está em assembleia permanente e nós temos que decidir quais são os passos que nós vamos tomar daqui para frente. Gente, muito obrigado a vocês, que estão com a gente o dia inteiro aí, aguentando o solão, ficar em pé aí, suportar toda essa dificuldade. Mas é só com luta que a gente vai alcançar um o liso. A nossa reivindicação é a adequação da nossa carga horária, que a gente venha trabalhar única e exclusivamente as 40 horas por semana, que são não são atribuídas na nossa para nossa função e também é, a questão de parar com o desvio de atribuição, é, não mexendo com preso mais, não fazendo guarda, escolta de presos que não, não fazem parte da nossa atribuição. As assembleias, vocês estão é, conseguindo algum retorno do governo, alguma resposta? O que, que eles dizem para vocês? Veja, as nossas lideranças estiveram reunidas com, com, com o governo durante todo o dia. De manhã houve uma reunião, à tarde outra, que acabou nesse momento. E, infelizmente, nós não conseguimos avançar em nada até esse momento. Tanto que nós é, remarcaremos marcaremos uma nova assembleia para quarta-feira, aqui em Curitiba, em vários pontos do estado, para decidirmos quais as medidas que adotaremos daqui para frente. E a paralisação continua? A paralisação é de 24 horas, ela vai até a, a meia-noite de hoje, é, porém, continua a nossa operação de legalidade.